Olá pessoal eu Armin de Guurmandian né há tanto tempo aí sem vir para live estou aqui para conversar com você tudo bem ah, hoje eu vou aqui especialmente fazer o um convite eu pensei muito esses dias né nós estamos passando por uma fase difícil, não adianta querer enganar, né, gente? O negócio tá meio bravo, tá, tá pegando um pouco. Vocês sabem que eu, pra fazer a live, eu fico segurando aqui, eu me canso, né? Mas tudo bem. É... E tá meio difícil. Nós todos estamos passando por uma, algumas dificuldades. E são dificuldades, assim, às vezes que dão... né, Que, que deixa a gente angustiado daquele daquele mal-estar, da nervoso, dão da, da, da, sintomas, assim, de angústia muito grande. Aí você confunde se é depressão, se é angústia, se é tristeza. O que que pode vir a ser tudo isso? E, e nós começamos a ficar dentro de uma tensão muito forte. E pensando em tudo isso, e muito mais do que isso, né? Eu resolvi abrir agora essa semana. Amanhã eu tenho um programa na rádio, às, oito, às nove e meia da manhã. Eu vou anunciar na rádio também. Eu resolvi abrir esse sábado. E a semana que vem inteira, mas principalmente nesse sábado, um, um atendimento especial para quem quiser passar, tanto pela energia fria, quiser passar pela radiestesia magnética, que, que boa noite Liz, tudo bom com você meu amor, uh, quiser passar, quiser fazer assim, ver o que está acontecendo que nós temos né, esses implantes, essas memórias, vocês sabem que isso eu trabalho muito bem, inclusive faço palestras do, do curso, do workshop, e as pessoas que fizeram o workshop comigo a respeito de implantes, de chip, a diferença e de como nós retiramos isso, como, como você reconhece cada um deles, porque a memória nada mais é do que as energias estagnadas que ficam no nosso registro, né? Desculpa eu estar tremendo aqui porque meu braço doeu deu, deu um pouquinho. Mas vocês sabem que nada mais é do que aquelas memórias que ficam registradas no nosso subconsciente que vieram dos nossos antepassados, que vieram da nossa infância, da concepção e vão criando os nódulos Aqueles nódulos que que marcam muito, né? Nódulos muito, uh, cada, cada vez uh, com mais uh, uh, com, com mais rigidez, são nódulos entumecidos já. Então, isso é tudo implante e esses implantes, aos poucos, vão se transformando em doenças. E essas doenças, elas podem agravar muito a, a nossa condição de saúde, por quê? Porque nós trazemos nas nossas memórias, no nosso DNA, doenças graves. Nós já tivemos antepassados que morreram do problemas sérios cardíacos, diabetes, sabe, aquelas coisas câncer, uh, pneumonia, uh, auto, doenças autoimunes, então, que está assim exageradamente. Uh, pronunciado por aí, e, e, então elas vão favorecendo essas memórias, essas células e essas células implantadas que vem, elas vão nos fazendo um grande mal. Você segura para mim? Ah, tá bom, tem, tem uma pessoa aí que vai segurar, dá só um tempinho, aí Adri, só o dedinho, é, que, que agora tá bom, aqui, mas assim, uh, Obrigada, Maria Silvia já tá compartilhando o vídeo, você também compartilha, hein viu? Então, esses implantes que vêm, vamos focar um pouquinho mais aqui, assim, mais, mais assim. Ah, tá bom, vai. Então, esses implantes que vêm, eles são, uh, eles direcionam as doenças que eles chamam de doenças hereditárias, entenderam? Nós precisamos, hoje nós já temos essa ciência que chamam de espiritualidade, que tudo é ciência, eu não sei o que seria da ciência se não fosse espiritualidade, né? Essa ciência que já vem dentro de nós, da autocura, através de você perceber o que você traz na sua memória, no seu subconsciente, e começar a trabalhar essas informações e diluir. E é impressionante, gente, como à medida que você vai uh, diluindo, trabalhando essas memórias, é, esses nódulos que você sentia anteriormente no corpo, sabe, aqui nas infecções de garganta não sei o que que vai dando problema de tireoide vai dando isso e aquilo como eles vão sumindo. Eles somem literalmente. Boa noite, Regiane. Tudo bom com você? Então, eles vão sumindo, eles vão diluindo. Então, todos esses trabalhos é o que eu quero desenvolver aqui com vocês. Chip, entendam bem uma coisa. Eu venho falando isso há muito tempo, tá? Tá? E, e, foi coisa, e são coisas que vieram para mim, <risos> coisas que vieram para mim. O chip, ele é diferente do implante. O chip, ele é colocado no movimento externo. Quando você tem muitos implantes, veja bem, quando você tem muitos implantes... Oi, Vilma, Manzoni, Ramos, tudo bom? Comigo aqui tá tudo bem. Tô, nós estamos tentando equilibrar aqui o celular, né? A Adriana tá aqui segurando pra mim, coitada. Bom, mas tudo bem, a gente dá um jeito. Então, o chip é assim, você tá vulnerável. Você tá voltada a ser mais um robozinho social. Porque você acha que os outros é que sabem das coisas, você não. E você pode perceber, você já percebeu uma coisa? Olha, olha bem aqui no meu olho, ó, ó, Você já percebeu, não mente, que você acha que só você que está passando por esses problemas, o restante estão todos bem. Só você que tem problema, só, que você, só você que vive aquilo, porque ninguém, tudo mentira. Então, nesse momento, você começa a ficar, oi Isa, tudo bom com você? Nesse momento, você começa a definhar. Você começa a ficar vulnerável. A tua energia cai. Ah, tu, sabe? Você fica entregue à vontade dos outros. Você começa a entrar em você e cria aquela casca dura, sabe? Aquela rigidez. Nesse momento... Eu também amo vocês, viu, Vilma? Obrigada. Quando você cria essa rigidez... Você fica vulnerável ao mundo externo. Porque vocês sabem como é que tá aí fora, né? Eu não preciso ficar falando aqui em público, mas eu vou falar aqui no meu consultório pra vocês. Quando você cria essa rigidez, os, os, os chips vêm. Sabe o que é o chip? Quanto mais dominadas as pessoas estiverem por essas energias que estão se rendendo que estão fazendo, que estão rendendo os outros, que estão cobiçando as pessoas, quanto mais estiverem assim, sacaram, mais esses dominadores, em sem status, trevosos, vão abusar de todo mundo. Você tem tido pesadelos? Você tem dormido mal? Sabe aqueles pesadelos de pesadelo que você acorda assustada no meio da noite e não aguenta? Tá, tá ruim aí, Adriana? É, tá ruim. Se tá vai ruim? Uma, vai tá Então dá pra mim um pouco. Depois você pega. Vamos ficar trocando. Aqueles pesadelos que fazem tanto mal pra nós, sabe aquela situação de, às vezes, você acordar suada, suado? Não se sentindo bem. Tudo isso, gente, são, são chips que estão sendo colocados. Uma coisa é você ter um pesadelo porque você assistiu algum vídeo, algum filme, ou teu pensamento, ou você passou nervoso. Uma coisa é um pesadelo desse tipo. Mas ela não é constante é uma vez ou outra. Agora, aqueles pesadelos constantes, eles são... Eles estão... Ela tá bolando uma forma de me pôr aqui. Ótimo. Olha só, essa menina é muito inteligente. Peraí. Deixa eu pôr aqui. É. Pronto. Agora sim, Adri. Vem aqui, manda um beijo para eles, né, que estão assistindo. Adriana. Oi, gente. <risos> Tudo bem? Boa noite, pessoal. Que curte a Armin aí, ela é show de bola, viu? Tô aqui fazendo tratamento com ela, fazendo curso, ela é demais, eu amo ela, ó. Bom, então, gente, é assim, uh, eles te pegam no meio da noite, eles têm o horário certo pra vir, tipo, três e meia, quatro horas da manhã, sabe quando você acorda essa hora? e você demora para pegar no sono de novo, às vezes nem pega, os fumantes querem ficar fumando essa hora, aquelas coisas todas, eles estão te colocando um chip energético. Normalmente esse chip é colocado na nuca, é, na nuca. Porque quando fecha aqui a nuca, essa parte, fecha toda a energia que circula no teu corpo a energia espiral que tem dentro de você, aqueles porta guardanapo. Ah não, já pôs aquilo, já a Adriana já pôs, <risos> ela, ela tá me vendo. Ela, ela pôs um porta, um negócio aí já, então tá, tá tudo certinho. Então, esse, eles colocam o chip desse jeito e quando eles colocam o chip, acabou. Já te ganharam é, direto. Oi, Adriana, tá ela me, tá me compartilhando. Vem se compartilha esse vídeo que vai ser bom. E, e eles eles pegam, por exemplo, eles colocam esse chip. Você já tá dominada. Você já pensou? Ah, eu, eu Quem tá falando, Armin tem um, os cavaletes. Eu tenho os cavaletes, estão tudo lá na minha casa. Eu levei para lá. Esqueci de trazer. Mas ele tá no outro cavalete aqui. Tá ótimo. Já não tem mais ninguém segurando, tá bom? Obrigada, viu, gente? Ah, eles colocam esse chip e começam a te dominar. Sabe como você fica? Olha, quando é chip, eu vou explicar. De repente, te dá um negócio aqui nesse pedaço do peito. Pega daqui começa a fechar aqui a garganta, e vai até abaixo do peito, praticamente na altura do plexo solar. É, é uma sensação de medo constante, principalmente de manhã quando você acorda. É, pensamentos que, que te dominam, como se você, não que você fosse morrer, mas de uma Perda daquilo que você mais necessita. Entenderam? Uh, uma perda daquilo que você mais quer. Então começa a apertar tudo, começa a te dar um mal-estar muito grande. Enjoos constantes. Uh, uma vontade, o, o choro preso. <coughs> Mas, ao mesmo tempo, o endurecimento do teu corpo, uma rigidez, dores no corpo direto. Não é só nas articulações, é, é, é no corpo todo. É, sabe, é como se você não visse... Vamos supor, a pessoa está muito bem financeiramente, mas é como se ela, ela não tivesse nada. Porque ela se sente perdida, ela diz, não, agora eu vou pegar, vou poder fazer compra, vou sair, eu vou... Ela, ela não consegue se desenvolver, se libertar daquele em lugar nenhum. Começa a pinicar o corpo, da pinicação, da coceira, da... Tudo que é mal-estar, isso é chip. Quando eles colocam esse chip, é muito mais difícil de tirar. Sabe por quê? Quando a memória é, que vem da sua ancestralidade, vem no seu DNA. Oi, Messi, tudo bom com você, meu amor? Em breve tem grandes novidades, viu? Você tá no meio delas. Então, quando a pessoa traz aquelas memórias, né? Essas memórias que ficam sufocando, as memórias que te dão mal-estar, que você acredita que é você, mas não é. é tem aqueles pensamentos de medos, não sei o quê. E nós conseguimos localizar essas memórias, e nós conseguimos ver essas memórias, encarar essas memórias. O que que acontece? Você lida com aquilo, você vem aqui, né? Você vai fazer um tratamento com a Armin, vai trabalhar o registro da memória celular, depois vai receber energia fria com a Adriana, comigo, com, com o Messi, seja lá com quem for, né? Esse pessoal maravilhoso. Ah, vai fazer a radiestesia, que é magnética, tira tudo, limpa tudo. Pronto, acabou. Agora, quando é implante, gente? Eu chego a ficar, às vezes, sete, oito horas com a pessoa. Mas não no dia. Fico três horas num dia, mais três horas no outro. E não tem jeito. Eu é que, tem, eu é que tenho que pegar. Depois vem o meu pessoal... Né, que faz do, do grupo de apoio e não só do grupo de apoio, também os terapeutas que atendem aqui que faz parte da equipe, e é só é, é pior do que obsessor, é pior que tudo isso, <risos> Cristina Pina. Boa noite pra você também, quando se você sentir, olha só o que você vai sentir. Parece que você quer pôr um escudo no teu corpo, que você quer se esconder. Tudo te assusta. Você começa a perder a noção de quem é quem. De repente, você vai acreditando nas pessoas é, que têm uma má índole, mas você não acredita mais que ela tenha má índole. Porque ela tá te puxando, ela te tá te tratando bem e você vai se sentindo cada vez mais no fundo do buraco. Suores de corpo em, em determinados lugares. Tudo isso é, mostra o quanto você está dominado pelos, está dominada pelo chip. Bem. Mas para concluir, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, tô aqui para responder, tá? Que vocês querem resolver isso? Vocês querem saber disso? Liguem para cá, toma informação. No sábado vou estar aqui. A Adriana vai estar aqui para atender, especialmente a vocês se o mestre quiser vir também. Por, olha, super em conta. Né? Nós, nós estamos fazendo assim numa média de R$ 150,00, R$ 180,00, até R$ dependendo do caso. Vamos atender individualmente, começar às 10h30 10 da manhã e vamos até o horário que tiver alguém aqui que queira. Uh, não importa que, sabe, é de hora em hora que nós vamos atender, todos nós juntos. E, e você vai começar a, a perceber a diferença que está acontecendo contigo. Chega de ficar dando murro em ponta de faca e de se machucar. Você está tendo problema financeiro? O problema está sério? Parece que você entra o dinheiro do jeito que entra sai. Não entra mais o que precisava, você, fez, você se baseou pelo que você ganhava até março, de repente a coisa começou a parar, dá para trás, e você sabe que tá faltando, vai começar a faltar aquele dinheiro. Você tinha feito um plano e aquele plano não está mais rolando. Uh, você já está vivendo um futuro, um futuro medroso, você não está vendo nada que possa, sabe, e que possa te favorecer. Agenda e venha, venha. É só marcar pelo WhatsApp, a Adriana já está falando. O número é 9975-5250-9975. 9675-5250, você pode marcar até amanhã, né? Amanhã, se você quiser passar, a partir das 14 horas, uh, nós já vamos estar aqui também, entre amanhã e sábado, pronto, vou abrir dois dias para vocês. E depois eu aviso durante a semana, quando nós vamos poder atender, mas procurem vir o mais rápido possível. 996755250 é o meu WhatsApp e aí você pode agendar e vir nós explicamos melhor pelo WhatsApp damos uh, uh, todas as informações mas voltando no assunto gente outras pessoas elas estão com sérios problemas no quê Ai Armin eu não tô conseguindo me relacionar Olha eu tô atendendo um menino aqui Inclusive o pessoal que tá aqui sabe. A mãe dele me viu, me conheceu lá no, na palestra que eu dei na Rádio Mundial. A Maria, né? Ela me conheceu lá. Ela gostou muito da palestra. E ela agendou o horário e trouxe o filho dela. Tá. Esse menino, eu não vou ficar falando nomes, porque eu ia é entrar muito na intimidade. Ele tinha um sério problema, vício e medos de, desses jogos, dos games. De repente, ele entrou com tudo nesses games terríveis. E o maior medo dele era do mal, é do mal. Mas é um medo, ele parou de estudar com 17 anos. Ficava nos games o dia inteiro. Ah, a mãe é médica. Não conseguiu trabalhar esse filho. Os games começaram a tomar conta da cabeça dele. Tomar conta do corpo dele. Ele começou a ficar todo assim, sabe, encolhido. Se fechando, se protegendo. Para sair na rua, era um, era um sufoco com ele. Ah, ele dizia que ele ia sofrer ataques. Tava todo mundo vindo, todo mundo do mal queria pegar. E ele chegava ao absurdo de dizer assim, ó, ele fala pra dentro, né, mas ele fala, ó, sabe o que que é? É que eu sou do bem, eu não sou do mal, eu sou do bem. Mas, eu tô aqui, só eu posso defender o bem aqui. Só eu fui escolhido pra tomar conta do planeta. Olha que ponto chega. O que eles estão fazendo com essa moçada? Só eu posso tomar conta do planeta. Então, eu tenho que me esconder. Porque se eles descobrirem que só eu posso fazer isso, eles vão me matar, eles vão me pegar e não sei o quê. Eu falando um monte de coisa assim, vai. Eu, dizia, eu disse assim pra ele. Ué, mas você é do bem e você não está aqui disponível para todo mundo. E, e quando a gente é do bem, ninguém pega. Ele falou, ninguém pega, mas tem uma coisa. Eu tomo conta do planeta, não do universo. E no universo tem Deus, tem uma força maior, tem a força cósmica, falando assim. E para eu atacar o mal, eu preciso ficar pior que o mal. E eu sei o que eu vou fazer depois. Eu, vai acontecer coisa muito ruim comigo. Vocês entenderam? Vai acontecer coisa pior, porque como eu sou do bem, eu, eu, eu posso lidar com a luz. Mas o mal tem muito poder e para eu atacar o mal, eu preciso ficar pior que o mal. E o medo de poder agir e do que poderia vir para ele. Chip total, gente as mãos úmidas o tempo todo, mas as mãos úmidas não querem dizer que é só chip, são pessoas às vezes muito nervosas, pessoas que estão cheias de bloqueios, essas coisas todas. Mas outros sintomas, onde a pessoa parece que ela, ela entra numa, numa armadura aparentemente transparente, e o que acontece com ela é muito perigoso, porque é uma armadura facilmente quebrável e ela não percebe de uma fragilidade total. Uma pessoa dessas pode chegar ao suicídio no momento de, de, de uma perda de si total. Ele já fez cinco sessões comigo, ele tá outro. Ele não dava a mão para ninguém para cumprimentar, falar até logo, bom dia, boa tarde. Vieram anteontem ou ontem, nem sei, foi anteontem. Não, foi ontem, foi quarta-feira. Ele cumprimentou e deu a mão para todo mundo que estava aqui. Se esconde ainda. Mas ele já começou a conversar, a dar a mão, a ficar sozinho comigo na sala, não precisa mais a mãe ficar. A única coisa que eu não consigo passar para ele é que ele pede a Adriana ou a Cíntia é na hora de passar energia fria, porque quando eu jogo energia fria nele, ele começa na hora a entrar em vibração, é, Comida é muito rápido, e com a Adriana ele fica gelado, mas ele demora um pouquinho mais, então ele tem o tempo de se reorganizar, para entrar na energia fria, então eu tenho que sair de perto, mas é lógico que eu estou atuando também à distância, mas eu mesmo me afasto, ela que faz sozinha, então ele escolhe, eu quero a Cíntia, eu quero a Adriana, entenderam? Mas para conversar, ele entra já comigo na sala, ele fala assim, hoje eu quero conversar com você, e a mãe dele pode ficar fora, e ele deixa fechar a porta da sala e não se incomoda mais com isso. O que que tá acontecendo? O chip está resistindo, mas já tá saindo. A energia fria tira muito e a radiestesia também. Por isso que ele não quer fazer comigo. Só que ele não percebe que elas tiram também. Só que a forma delas tirarem é mais sutil. A minha é mais imediata. Né? E, então, é, a delas é sutil, vai, vai dando aquela... Né, aquela Vai um pouquinho mais lentamente, mas chega lá. Se vocês vissem a diferença desse menino, vocês não vão acreditar. Ele, já está, ele vem com a mochila cheia de caderno. Ele traz caderno porque na cabeça dele, ele precisa preservar tudo que ele aprendeu na escola. Para ele não esquecer do aprendizado da escola. E quando você perguntava para ele... Você parou de estudar porque ele falava, não te interessa e você nunca mais me pergunta isso, porque senão eu vou te bater. Aí, agora ele fala, eu parei de estudar porque eu fiquei com medo, porque eu estava sendo perseguido, mas eu vou voltar. Se a gente consegue trabalhar uma criatura dessa, gente, quem dirá as pessoas que já estão dentro desses sintomas... Mas já estão melhorando. Já estão tendo consciência disso. O pior é quando você perde a consciência disso. Você perde a consciência de você. Então, precisa ver. Você está com implante ou você está com chip? Você não tem nada disso, mas o implante você tem. Isso, com certeza. Todos nós, né? Nós, nós trazemos muitas coisas dos nossos antepassados. Nós trazemos muita, sabe valores deles, porque deixamos de acreditar nos nossos, e, e acreditamos que os valores deles são nossos. E, e sabe, o máximo que faz é, ah, ela puxou a mãe, puxou o pai, puxou o avô, puxou a tia, a gente não puxa ninguém, porque o a mãe, o pai, o avô, o tio, a tia, o bisavô, o tataravô, eles não são nós, eles são uma ferramenta, eles são facilitadores, de nós como espíritos únicos Reencarnarmos aqui Nós não temos que puxar ninguém Nós temos que ser nós E o momento que você for você O que você quer conquistar? Isso é processo evolutivo O que você quer para você? O melhor Gente, eu vou ter que beber um pouquinho d'água Eu não sei nem onde tá minha água Desculpa, não sei onde tá. Minha garganta pegou aqui. Então. Dentro desse processo, nós. Obrigada. Estava aqui a garrafa. Ah. Obrigada. Então, gente, dentro desse processo, dos dias que nós estamos vivendo hoje, o nosso planeta está em transformação. O que puder desagregar dele, o que, as pessoas que, que querem dominar, que querem arrasar com quem tem uma mente mais aberta, e quanto mais eles dominarem, melhor é. Estão a contudo. O nosso planeta é um planeta, ele é um planeta receptivo. Agora, ele, ele recebe todo tipo de coisas aqui. Ele não está ainda no campo estrelar de dizer, olha, só tem seres de luz. Não, ele tem de tudo, ele tem de tudo aqui. E esse tudo é o que tira a luz, o que acende a luz do planeta. Se nós começarmos a passar essas memórias que nós estamos passando atualmente para o planeta, se nós começarmos a passar eles para cá, o planeta ele entra em desordem, porque ele vai receber essa egrégora. Lógico que ele reage, a mãe Gaia reage. Mas reage que eu digo não é a reação, ela entra numa ação de querer liberar cada vez mais a força do planeta, mas durante um período o mal vence e vence muito e é isso e é esse socorro que o planeta e seres humanos que tem um, uma condição mais, mais forte de viver, de compreender e de saber que aqui é uma passagem evolutiva Aqui uma, ela levou minha garrafa embora, eu estou sem garrafa aqui também. De uma planeta, de uma força evolutiva. Ah, de uma, então, de saber que aqui nós estamos para crescer, que nós temos que fazer essa caminhada e mudar de dimensão aqui dentro, nós estamos, assim, dentro de um período de transição total. É importante que você tome essas decisões. Você quer ver uma forma de você saber que você mudou e tomou as decisões? Uma, você perceber gradativamente... Ah, que você perceber gradativamente que você está melhorando o seu astral Segundo, você perceber a resposta imediata daquilo que você está fazendo A sua ação, ela vai trazer uma resposta imediata Por exemplo, você está esperando o uh, um emprego, né? Você quer um emprego você está dentro dessa sintonia ruim, dentro dessa forma pensamento ruim. Tudo isso está se afastando de você. De repente, você percebe que as pessoas começam a te chamar. Então, a resposta imediata vem. O outro está precisando ali, você pensa assim, nossa, eu estou sentindo que hoje alguém vai me chamar. E vem a resposta imediata. Uh, você está querendo conversar com alguém, refazer alguma amizade, ou no campo amoroso, aquilo imediatamente vai te dar uma resposta do sim ou do não. Mas vai vir de uma forma inteira. E quando vem o não, você simplesmente para de sofrer, você para de chorar, você para. É como se rompesse com o passado você abre a porta para o novo, tudo isso vai mudando. porque Você entrou, você é mais um, um, uma luz dentro de você e fora de você e que está iluminando o planeta. A mãe Gaia, entendeu? Então, tudo isso é muito importante rolar. Bem, pessoal, vocês querem saber mais? manda um WhatsApp, sabe? É, tomem mais informações, me ouçam amanhã pela rádio, compartilhem esse vídeo, vão lá no meu YouTube para me conhecer mais um pouco. Em breve teremos muitas novidades para vocês, tá bom? Estamos aí ampliando bastante o nosso trabalho. Meu nome é Armandê Gourmetjian, estou aqui para bater um papo, e tô, Eu tenho minha página aí no Face, como Armin de Gourmandian também, YouTube, uh, tô no Instagram, tô por aí, tô num pedaço nas redes sociais. E o programa na Rádio Mundial todas as sextas-feiras, às nove e meia da manhã, tá bom? Oi, Vê, tudo bom com você, meu amor? Tá tudo bem por aí? Abraço, Messi Sempre na paz! Luz e harmonia. Compartilhe o vídeo, tá bom? Oi Maria Luísa, tá tudo bem com você? Isso vai acontecer, vai acontecendo comigo. Gratidão, beijos no seu coração. E Evelize tudo bem também. Então tá bom. Aguardo por vocês, tá bom? Um beijo grande e até. Até lá. Sempre na bom. luz. Obrigada.